Chiquíssimos, pelinhos together, ó. Vamos fazer fácil, tá bom? Eu já fiz um vídeo sobre a calibragem do manual versus a calibragem que eu uso, tá bom? Muito bem, assista esse vídeo. Básico, simples e fácil de uma vez por todas para você entender quando você vai usar cada qual, porque hoje eu vou fazer as duas calibragens e acabou, beleza? Tô aqui com o meu calibradorzinho que eu vou aferir a 10 está ali. Então, eu fui para o Velocitá, andei uma calibragem de pista, uma calibragem quente. Por que quente? Porque ela estava no cobertor de pneu, então já estava 80 graus, eu vou lá e faço a calibragem. É uma calibragem quente, com o pneu pronto para o uso. Ele nessa temperatura não vai variar tantas libras igual ele frio. Por isso que na pista a gente usa calibragem quente, certo? Porque se variar uma duas libras não vai ser o suficiente para eu perder uma corrida ou me colocar em risco, tá? A mesma coisa aqui, é, por que, que eu recomendo você ter um calibrador e esse aqui é o ideal? Porque os outros você não vai conseguir levar se você tiver num rolê, então tem calibrador de 200 pau, 500 pau, mil reais, isso aqui ó, Acho que na época eu paguei 80, deve ser 100 hoje, sei lá, eu esse, comparei com todos, diferença de uma, um PSI no máximo, que é aquilo que eu te falei que não muda porra nenhuma, muda! tá Mas é, é, um, é, um, é um pelírio que eu sinto, os caras que são hardcore sente você não vai sentir. Por que, que eu estou falando isso? Não é porque é oh, snob, é Valdeci. Mas é o seguinte, felinho sabe os teste ride que você assiste, que eu faço? A calibragem lá tá de manual, fábrica, eu não fico murchando o pneu. Então dá para você ver que é uma possível uma pilotagem luxo com a calibragem do manual, certo? Bom, o que, que acontece? Como você vai fazer uma calibragem fria? É o que vai acontecer agora ou quando você sai da sua moto, ou com a sua moto da garagem e você, da sua casa, sei lá, anda 10 minutos para parar no posto. Pronto, vai lá e calibra o pneu, uma vez por semana, certo? Se você faz isso, você está usando uma calibragem fria. Se você vai andar em perímetro urbano, aqui, para lá e para cá, use o manual, não tem problema nenhum. Aliás, é até melhor. Certo? Mais economia, a moto com mais agilidade, um buracão não vai estourar a roda, o pneu vai, vai demorar mais para ficar quadrado, que você vai ficar andando em linha reta. Então, calibragem manual, FIA, é isso. O que é o que eu vou fazer agora aqui? Eu vou encher os pneus, que provavelmente lá vai estar tá 30 e aqui vai estar tá 23. Se eu fizer isso agora, até eu chegar onde eu vou, eu vou andar 60 km. Eu vou acabar com o pneu, não é que vai moer tudo, mas não precisa. Então eu vou lá e encho tudo, eu ponho lá 36, 36. 40-40, e fucks, nossa, mas vai ter uma variação muito grande, vai, mas eu vou andar em linha reta, pato, salame, então não tem problema, quando eu chego lá no ponto, eu pego este aqui e murcho do jeito que eu quero, e aí eu fiz uma calibragem quente, porque o pneu já esquentou, já atingiu a temperatura, e aí eu estou usando a calibragem quente, que é o que eu vou fazer, que é pegar uma serra, fazer curva e... É utilizar o pneu para aquilo que ele foi feito, para performance e não durabilidade. Então quando eu uso uma calibragem quente, uma calibragem de pista, o pneu vai se gastar muito mais rápido, ele vai, você pisca para ele já gastou um pouquinho de borracha, mas eu não estou preocupado em durabilidade, eu estou preocupado na qualidade do rolê, certo? E quando você faz a calibragem fria, você quer durabilidade, você não vai se expor, você não vai fazer performance, você não vai fazer nada. Então essa é a diferença. Calibragem quente você faz quando você vai ter performance, e calibragem fria você faz para andar no seu dia a dia, para andar nos centros urbanos, para andar de garupa, para andar no seu que, para pode até seguir o manual. Beleza? Então, todo rolê você faz isso? Sim, chicos, todo rolê eu faço isso. Se não tiver um posto, por isso que eu levo esse aqui, que eu paro antes, é aqui que nós vamos fazer? É, vou lá e coloco o que eu quero. Só que eu sempre saio o cheiro, acabou o rolê, já vou procurar um posto, encho tudo, porque daí vão voltar a mãozinha na cintura, valses clay e já era, é isso, acho que aqui fica bem claro o que tem que ser feito, e vou para os demonstrativos agora, 20 PSI, murcho pra caramba, vou mostrar o que que eu vou colocar aqui, isso aqui é uma calibragem fria, pneu frio, quando que eu sei que tá quente, se eu não tenho, tá, põe a mão aqui no pneu com a luva, deu 5 segundos começou a esquentar a luva, tá tá quente, a roda aqui tá quente, tá bom. Já, tá, já dá pra você colocar uma calibragem quente. A roda, certo? Pneu quente, às vezes ele engano. Roda quente, colocou a mão com a luva. Esquentou a luvinha depois de 5 segundinhos, tá numa temperatura muito luxo. Tá aí, ó. 36,5. 36,6, beleza? É o que eu vou sair. Pega a dianteira. 37,4, tá bom pra caraco. Beleza, ó. Acabei de chegar no posto, abastecido. Boneco. E agora eu andei, vamos, <risos> tá aqui com o tropeço, ó, olha o tropeço aí, Aí, a falta de aderência pode ser muito grande, como você pode ver aqui, ó, acabou de acontecer um incidente horrível, e é o seguinte, ó, vamos lá, vamos fazer, vamos fazer o Gary. eu vou fazer a calibragem hot agora, eu andei, quer um que quer um gole, eu andei, ó, 47 km, beleza? Só que eu já cheguei onde eu precisava chegar. Agora eu vou verificar de novo a calibragem. E vou colocar a que eu gosto de andar. E vou colocar na sua frente. eu É desmistificar esse negócio de quente e frio. Estou fazendo no mesmo vídeo as duas calibragens. Foram, são, são dois usos totalmente distintos. Então é isso que você tem que saber. O importante, filho, é você saber como você vai dar a moto. Pô, vou me aventurar. Calibragem, Ray. Não vou me aventurar. Manual, Ray. Pronto. Deixei 36,6, né? Foi assim que eu queimei a testa de vez. Pera aí. É, Peraí. é. é. Ah, tá desligado, caralho. Ah, desgraçado. É. É. Ixi, não tá. Vê se você consegue pegar aqui, ó. Ele não tá querendo ficar. Mesmo que perdeu alguma libra, ó. Mas é legal, postal. Vai, vai! 38,7. tá com 39,7. Ou seja, cresceu 3 libras, eu vim meu Falter, mercado, então como eu te falei, de 3 a 5 libras, sempre. agora eu posso crescer assim. mas peraí. Desgraçado né, pera aí, e... 29,7, 29,8, vamos lá, 6, 28, 28, pegou aí, pegou aí, Legal, tá bom. Ó, oh, tá, tá, tá. Não tá quente. Tá morto. Não vai tá ganhar muito. Eu tinha jogado em casa 37. Eu não acho que vai sair muito. Vamos ver. Desceu duas, ó. 39,5. Tá morto, hein? Vamos lá. Eu quero... Vou 3-3. 3-3. Ou vou ficar 3-4, hein? Não, eu vou 3-3. E meio. Pronto. Nem pra mim, nem é pra você. 35. Ixi, murchou muito. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, Tá bom. Tá bom, tá bom. Fica assim. Cadê a, cadê a, cadê a? Cadê a bolte? Bolt. Pronto. Calibragem quente. Viu? É isso aí, Edu, se eu não tiver... Oh, esse aqui? Tá bom. Sem mistério. Não tem mistério. Eu preciso de vir Thank <sighs> Aí, Chicolinos, finalizando o rolezinho Então jogamos 36 36 E a gente descobriu que ali Tá roubando 3, então, 3 librinhas 3 librinha. 39 e 36 Yeah, yeah Ok, por isso você tem que ter o, o Maravilha, que é o calibrador Pra você não ficar na mão Ó, oh, você quer quanto? E 39 e é 36, você tá ligado, né? Então vai então vai. 30. Estou filmando vocês dois. Põe, põe. Põe 40 aí. Aê. Maravilha. Foi. E agora, sabe qual que é o nome dessa calibragem que a gente está fazendo? A calibragem medzo a medzo. Nem quente, nem frio. É para ir para casa em linha reta e não gastar pneu. Então você aprendeu a calibragem fria... A quente e a meio a meio. É isso aí. Together.